Você já ouviu falar de Brownfield devices? São aqueles devices, são aqueles dispositivos que às vezes não têm a conectividade, que às vezes não têm a inteligência de ir para a ponta. Estamos falando de quê? Chão de fábrica antigo, estamos falando de sensoreamento antigo, de coisas que já funcionavam há décadas e que agora precisam estar evoluindo para quê? Para que você coloque ele dentro dessas novas tecnologias que estão surgindo, mas sem jogá-los fora. Então, cada vez mais, falamos de quê? Edge Devices. Falamos de levar a computação para a ponta, FOG, alguma coisa desse tipo, para que você consiga pegar esses sensores, adquirir essa informação e atuar por meio de outras coisas nesses caras que estão funcionando. Então, o termo quando você escutar, Brownfield Devices, são esses caras que estão aí rodando na ponta.